Para fazer o Lá, posiciona o dedo médio, Si, Lá, Si, Lá. Então vamos lá. Então, a gente fez o Si, o Lá, agora a gente vai fazer o Dó. Vamos pensar em mexer apenas esse dedo. Se você pensar em mexer esse dedo, não é nada difícil, né? É uma coisa muito simples. Então, Lá, Dó, Lá, Dó. Si, Lá. Do, si, la, do.